Fala galera, aqui quem fala é o BomBits, começando mais um vídeo no canal. E dessa vez eu vou estar tá falando por que, que o mercado de beats não é tão lucrativo aqui no Brasil. E eu vou estar tá comparando com o mercado internacional e falar o grande X da nossa questão. O pon Os pontos principais, o que fazem o brasileiro não ganhar dinheiro vendendo beats e o gringo sim. Então, deixa o seu like, se você é novo por aqui, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, Vamos lá, galera. A nossa primeira pergunta é por que, que o mercado de beats aqui no Brasil não é tão lucrativo? O meu primeiro ponto e o principal, assim, de tudo, aqui no Brasil não existe a cultura do Beat Lease, a venda de Beat Leases. E eu vou falar bastante disso, porque eu acho que é o que diferencia muito o mercado lá de fora para aqui. O que, que é o Beat Lease? O Beat Lease é como um aluguel do beat. O MC e o beatmaker entram no acordo e o MC aluga o beat. E ele tem que renovar esse aluguel em algumas condições impostas pelo beatmaker. Podem ser por visualizações, pelo tempo que saiu a música e tudo mais. Mas eu vou explicar tintim por tintim, pegar aqui minha cola e falar para vocês. O beatlease é um aluguel do beat, onde o beatmaker ainda continua com todos os royalties do beat. Ou seja, o MC só tem os direitos de uso. E ele não lucra com isso. Ele não pode jogar em Spotify nem nada. Ele pode jogar no YouTube e mesmo assim, quem lucra é o beatmaker. É, tem a renovação do aluguel, que está tudo em contrato. É, são as condições impostas pelo beatmaker, como número de views. Vamos supor, quando sua música chegar a 100 mil visualizações, você tem que vir até mim e pagar de novo o preço que você pagou antes pelo beat, porque é um aluguel. Então você vai pagar de novo o aluguel. Se não, se o cara não pagar. Como todos os direitos estão na mão do beatmaker, ele pode ir lá e dar strike. O beat pode ser comprado por diversos MCs, ou seja, o mesmo beat vendido várias vezes. Porque o beat lá, o BeatLease não é exclusivo. E o BeatLease custa em média, assim lá fora, uns 30 dólares. O que seria o nosso 50 reais aqui. Tem muito beatmaker no Brasil vendendo beat exclusivo a 50 reais. Quando na verdade isso é preço de lease, galera. É, vocês estão vendendo o beat exclusivo por 50 reais Isso aí é surreal, isso não acontece lá fora Lá fora os bits baratos é tudo lease Nessas condições que eu tô falando aqui E os beatleases eles são vendidos em Wave com bit fechado O cara vai lá e compra, paga 30 dólares e ganha um arquivo em Wave do beat só é, Mas também tem beatleases que você vende em aberto, com o beat todo para o cara mixar e tudo mais. Normalmente o preço varia. se O cara pode comprar desde o MP3, que é a qualidade mais baixa, até em wave em aberto, que aí é um pouco mais caro. Mas os beatleases, como eles não são exclusivos, vários MCs têm e isso faz o preço cair muito. É muito difícil um beatlease lá fora passar de 100 dólares. Só se for de um cara famoso e tudo mais. E agora vamos falar do mercado de beats aqui no Brasil como funciona é um pouco da minha visão é, e eu vou dizer o que eu acho vou pegar minha cola venda de beats exclusivos por preços muito baixos como eu falei você encontra beats exclusivos por 50 a 80 reais galera um beat exclusivo e não só isso os beatmakers mesmo após a venda, eles não reivindicam os direitos autorais. Se vocês quiserem saber mais direitos autorais, vai ter um card aqui no vídeo que eu vou estar falando sobre registro de música e direitos autorais. É, os beatmakers eles não pegam os direitos dele, ou seja, o cara vende um beat muito barato, exclusivo, e não corre atrás de direitos autorais, se o nome dele está no fonograma, se vai ter royalty sharing ou não. Então acaba que o cara vende um beat muito barato, e o MC vai lá, faz uma música com o beat dele e lucra 10 vezes mais do que ele vendeu E o nome dele do trabalho nem tá lá e ele não ganhou crédito E ele não vai ter como reivindicar isso porque O nome dele não tá no fonograma, não tá em lugar nenhum oh, Ninguém sabe quem fez o beat O mercado do rap aqui no Brasil ele é tratado muito como uma brincadeira, galera Muita gente não leva isso a sério Isso é um problema Muita gente tá nisso pra brincar, não pra viver de música e talvez isso atrapalhe um pouco. Ou muita gente quer viver disso, mas leva na brincadeira. E não é profissional. Então a gente tem um mercado aqui que não é tão profissional, óbvio que tem muita gente profissional e isso está mudando, a gente está vendo cada vez mais gente profissional, os beatmakers se organizando para ser profissionais. Mas vocês têm que ser profissionais e saber o direito de vocês, saber quanto custa o valor do seu trabalho, saber como registra uma música. Se vocês não souberem isso, vocês estão brincando, vocês não estão como profissionais na parada. E para ser profissional, tem que ter postura de profissional, que é muita coisa que não tem aqui. E agora um assunto muito importante, se você clicar no card você vai saber algumas formas, é a falta de proteção dos bits, é, que às vezes os caras roubam bits ou compram e você não tem como reivindicar os seus direitos. Por quê? Porque você não protege os seus bits. E algumas formas disso é o registro de fonograma, usar tag, postar o seu beat para ver em um ambiente seguro, de forma segura, e a falta de contrato, galera. A falta de profissionalismo também tá ligada à falta de contrato. Aqui não tem contrato. O cara precisa ter um contrato na hora da compra para você assegurar os seus direitos como beatmaker. E também pro cliente se sentir mais seguro, se tem um contrato, os direitos dele também vão estar tá ali. E isso vai fazer de você um cara muito profissional. O BeatStars, quando você vende um beat lá, já tem uma forma de contrato. É um modelo que vocês podem estar tá pegando e olhando para fazer o um contrato de vocês. E a diferença do mercado lá fora? O mercado é levado mais a sério, crédito a todos os envolvidos, os direitos autorais são claros e também tem o uso de contratos, como eu falei. Mas é claro, galera, lá fora esse mercado já é muito maior. Aqui está crescendo agora, mas lá fora existem muito mais conteúdos sobre isso, existe muito muito mais é, faculdades, escolas de áudio, de música, de direitos autorais, e aqui no Brasil não tem tanto assim. A venda de beats exclusivos e beatleasy, isso aí é o maior diferencial para mim, porque aqui não tem beatleasy, então a gente vende muitos beats exclusivos a preço de banana, muito barato. E lá fora não, lá fora o beat exclusivo é bem mais caro, o que valoriza o trabalho do beatmaker. Lá fora também existem ótimas plataformas de venda de beats, como o BeatStars e o TrackTrain. Aqui no Brasil a gente não tem nenhuma plataforma de venda de beats. Normalmente a gente joga no som de cloud e a gente precisa mudar isso, galera. A gente precisa... É, é, faz o mercado pago, galera, para vocês poderem aceitar cartão no pagamento de vocês, é, criem o seu próprio site para botar seus beats lá à venda onde a pessoa, ó, imagina, vocês têm o seu próprio site, a sua própria loja online de beats e o cara pode vir e comprar com cartão. Existe a opção também de botar no SoundCloud um botão de compra e venda, que vocês podem explorar isso ao favor de vocês. É, não existe um site bom para os beatmakers aqui no Brasil venderem os seus beats ainda. Pode ser que aconteça no futuro, mas por enquanto não existe. Então, as dicas que eu dou é fazer sua loja online, aceitar cartão e poder gerar boleto também. Isso vai facilitar muito a venda de vocês. Porque não adianta ser só depósito. Isso Vai ter gente que não vai comprar, às vezes, porque precisa depositar direto na sua conta, pagar de uma vez só, ter que sair de casa e ir no banco. Tem gente que quer chegar e pagar em um clique online. E você pode fazer isso aceitando cartão de crédito usando o Mercado Pago. E agora algumas diferenças para o beat lease, para o beat exclusivo. É o seguinte: o beat lease é o aluguel do beat. Ele tem um preço muito mais baixo e também ele pode ser vendido para diversas pessoas. O beat exclusivo é bem mais caro e só uma pessoa tem. O beat lease é usado para fazer mixtapes ou músicas promocionais, enquanto o beat exclusivo é usado em discos ou singles ou artistas maiores compram beat lease. E o meu argumento é o seguinte, por que, que introduzir o BitLease aqui no mercado brasileiro mudaria o jogo? Simples, porque vai valorizar o BitMaker, vai deixar a venda de bits mais acessível para os BitMakers que querem começar, eles vão estar tá podendo comprar bits de qualidade. E é claro, também vai valorizar os BitMakers menores, porque eles vão estar tá vendendo o eles não vão estar tá precisando vender o bit exclusivo deles a preços tão baixos como 50 R$ reais. 80 reais como é, é uma coisa recorrente. Porque muitas vezes o beatmaker precisa botar um preço barato nos bits porque é o que o mercado pede. Porque você vai ver lá, a maioria dos beatmakers estão vendendo os bits a 100 reais, 80 reais bits exclusivos, e nem reivindicam os próprios direitos. Então, o uso de Bitleases vai introduzir o contrato, vai fazer o beatmaker ser valorizado, vai baratear os bits para quem está começando Vai ser muito melhor para todo mundo e vai ter várias formas de você vender o beat. Você vai vender o mesmo beat para várias pessoas, você vai poder vender em MP3, você vai poder vender em Wave e tudo mais. Galera, só tem uma coisa no BeatLease que talvez seja um problema para os MCs. Mas aí pode ficar na mão do beatmaker de fazer isso ou não. Quando o beat ele pode ser vendido para várias pessoas, mas vamos supor que uma música estourou e fez muito sucesso. Aí o cara que estourou a música com o beatliase vai querer lucrar com isso, é claro. Então ele vai vir falar com o beatmaker e vai falar ó oh, cara, eu quero a licença exclusiva desse beat agora. Vou pagar um preço mais alto aí pelo beat. Ele vai lá e compra. Só que outras nove pessoas já compraram esse mesmo beat lise anteriormente. O cara com os direitos exclusivos do beat agora vai poder dar strike em todas as músicas com um beat lise. Esse seria o maior problema do beatlyze nesses termos e condições. Mas também pode ir de cada beatmaker. O cara pode falar, não, cara, então eu já vendi esse beat para várias pessoas, não vou vender ele exclusivo para você. Vou ficar aqui ainda com os meus royalties na mão e você pode vir renovando. Mas se você quiser, eu tenho outros beats exclusivos aqui, ó. Pode fazer isso. Porém, rola muito lá na gringa, como já rolou uma situação aqui no Brasil de uma música estourar num Beat -lease, e o cara já ter vendido o beat para várias pessoas e o veio um MC que estourou a música com o beat, comprou e deu strike nas outras músicas. Mas acontece, é coisa do mercado, galera. E também o Beat -lease tem um preço tão barato que às vezes o MC não se importa. Ele falar ah, beleza, não gastei tanto nesse beat aqui, foi um Beat -lease, aproveitei e tirei o máximo dessa música. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido informativo e até a próxima.